Então tá aqui a nossa calça, ela é muito simples de fazer e para fazer ela tem molde disponível no site do 36 ao 56 e você vai precisar de uma sarja com elastano. Essa sarja aqui vocês encontram no site Saia de Saia, eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação. Eu vou virar para vocês verem as costas da calça. Esse top aqui também vai ter vídeo e molde no canal em breve. Por isso que você deve se inscrever aqui embaixo para você sempre receber a notificação. Então, se você quiser aprender a fazer essa calça clochar super fácil, é só você ficar aí e continuar assistindo o meu vídeo. Bom, pessoal, então, né? Como vencido aí na votação do vídeo de recebido do Saia de Saia, venceu, né? A calça clochá. Lembrando que se você não quiser fazer a calça, você pode cortar mais curtinho e fazer um shorts que fica muito bonito também. Então, eu coloquei aqui o um molde no meu tecido e vou cortando. No molde fala certinho quantas vezes você precisa cortar cada peça, tá certo? Depois que eu cortar tudo, eu vou passar carbono, porque tem as pences, então eu vou passar o carbono, tá? Tem pence nas costas e pence na frente. Pence na frente não, é né? Uma prega na frente,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 Então, agora que a gente já cortou todas as peças, a gente já vai começar a montar a nossa calça. Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar essa prega que a gente tem aqui na frente. Aí, você vai determinar a altura que você quer fechar essa prega. Eu vou fechar uns seis dedos só, tá vendo? Então, eu coloco aqui, olha, lado direito do tecido. Com o lado direito do tecido, vou pra máquina e fecho ela aqui, somente essa parte... Vou pegar aqui a pence que eu tenho nas costas e vou fechar também, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passando uma costura na máquina. Depois que a gente fechou a prega e as pences, nós vamos colocar o bolso. Então, nós vamos pegar aqui o lado chanfrado do seu bolso e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, unindo o seu bolso na calça... Depois que você costurou essa parte, você vem aqui e já coloca o fundo do seu bolso, olha. Colocando assim, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vai passar uma costura por aqui assim. Quando você terminar de montar, o seu bolso vai ficar desta forma, certo? Certo? Vou vir aqui daí com a parte das costas, colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido, passar uma costura pela entreperna e pela lateral, fechando a perna da nossa calça. Todo esse processo que eu fizer com esta perna, vocês vão repetir com a outra perna, tá certo? Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês.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 E vai ficar aqui, olha, cavalo com cavalo, tá vendo? Agora, a gente vai pra máquina, passar uma costura aqui, fechando esse cavalo de fora a fora. Só que, deixa eu só acertar aqui pra mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui, olha, vocês vão fechar só até aqui, ó. Tá? Essa parte aqui, vocês não vão fechar. Vocês vão deixar aberta. Que é a parte que vocês ou vão colocar botão, ou vão colocar o zíper. Daí, é vocês que vão escolher. Começou a passar uma costurinha reta aqui, eu vou passar e já volto pra gente dar continuidade na nossa calça. Bom, pessoal, então, o que, que eu fiz? Montei e, no meu caso, eu coloquei o zíper. Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando colocar zíper e colocar o botão. Então, aí, fica a seu critério se você vai colocar o zíper ou o botão. O botão é mais fácil para quem tá iniciando, tá? Principalmente o botão de pressão aí, que se você não tiver a maquininha, você pode mandar colocar. Aí, o que, que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar e vai colocar o cos dessa calça. Gente, vocês têm algumas opções de fazer o cos, tá? O cos, ele não tem molde. Então, o que, que você vai fazer? Você pode fazer esse cos com esses babadinhos, tá vendo? Olha, lembrando que ele vai ficar com um pouco de volume. Você pode franzir o cos e colocar aqui... Tá? Então, na verdade, você vai cortar uma, uma faixa no tecido na largura que você preferir. Eu tô cortando um pouco mais grosso. E aí, você vai colocar esse cos do jeito que você preferir. Tá certo? Então, você vai cortar na largura que você preferir. E aí, a parte. Você pode colocar ele até reto. E depois só colocar aqui o passante, né? No cos. E aí, você dá uma, uma leve franzida. Então, fica a seu critério, tá, gente? Então, eu fiz desse jeito com esses babadinhos, só fui dobrando a olho mesmo, tá certo? Então, essa é uma opção de vocês colocarem o cos, fazendo as preguinhas na mão. Então, vocês têm várias opções. Você pode, como eu disse, cortar uma tira bem larga, que nem essa daqui que eu cortei. Aí, você vai franzir e encaixa ele aqui, tá? Então, dá pra você fazer aí de diversas maneiras. No meu caso... Eu vou cortar ele, eu vou cortar não, eu vou colocar ele na largura mesmo aqui da minha cintura. Só que quando a gente coloca na largura da cintura, no reto, ele dá uma leve afrouxada, tá? Porque a gente não tá cortando ele anatômico e nem tá fazendo as entradas. Então, ele vai ficar um pouquinho só... Larguinho, eu não quero muito, porque, gente, eu tenho uma barriguinha aqui, uma pochetinha chata. Então, eu não gosto dessas, desses, desses modelos que fazem muito volume nessa parte da barriga. Mas aí, fica a seu critério. Então, por isso, ela não vai deixar de ficar clochar. Então, eu só vou vir aqui, olha, vou medir o tamanho que eu quero aqui, que eu preciso do meu cos. Pra mim cortar aqui certinho, né? Porque eu tinha cortado ele bem maior, tá? Então, eu venho aqui, olha, e vou tirar a medida assim. Aí, eu já vou até mostrar pra vocês o que que eu vou fazer com a ponta. Aqui. Ó, então tá aqui, eu vou cortar um o meu pós. Aí, eu vou colocar, ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido. e Vou passar uma costura fechando aqui pra ficar, Tá vendo? Já com esse acabamento aqui, tá? E aí, depois eu vou encaixar ali e daí eu vou colocar os passantes. Pra encaixar aqui, eu já vou dobrar aqui. Deixa eu te cortar essa linha aqui, ó. Eu já vou dobrar assim pra dentro pra fazer o acabamento, tá? Se você quiser passar no ferro, fica até mais fácil. Então, tá aqui o resultado final da calça. Eu coloquei os passantes, olha, eu coloquei uns passantes mais largos, tá vendo? Bem mais largos do que o habitual, né? E costurei aqui em cima para passar. Coloquei só três, aí fica a seu critério. Você pode colocar assim, ou você pode colocar o passante normal. A barrinha, olha só como que eu fiz. Eu virei mais uma vez, eu virei duas vezes pra cima e passei uma costurinha. Mas, eu provei ela... E eu gostei mais três vezes virada pra ela ficar mais curtinha. Aqui eu coloquei com um cintinho, mas deixa eu tirar o cinto pra vocês verem como que ela fica, né? Ó, o cos, ele vai ficar assim, tá? Ele fica abertinho. Se você quiser colocar aqui alguns botãozinhos, você pode, mas assim, não tem necessidade, porque... É, se você colocou o zíper, ela já vai estar tá bem fechadinha, se você colocou o botão, ela já vai estar tá bem fechadinha e ela é alta. Então, não tem necessidade, tá, gente? A não ser que você queira. Vamos supor que você tenha colocado o botão de pressão aqui, fica bacana você dar continuidade e vir com o botão até aqui em cima, tá? Eu coloquei o zíper, então, não tem necessidade. Ela ficou assim e aí, quando eu fecho com... E aí, quando eu fecho com o cintinho, ela fica fofinha, como vocês podem ver aí no começo do vídeo. Então, o molde dessa calça vai estar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Meninas, o tecido que sobrou, que tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse tecido aqui que sobrou, eu vou fazer um topzinho, tá? Pra usar junto, e vai outro vídeo, então, no canal, ensinando como fazer o topzinho, que é o topzinho que eu tô aí no começo do vídeo. Ele é bem rapidinho de fazer, tá? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto e eu espero vocês em um próximo vídeo.